Ei, Colosso aqui com mais um vídeo de Diablo. Hoje eu vou tirar uma dúvida que algumas pessoas têm. para que, que serve a perna do Wirt? A gente acha esse item lá com o Ken quando a gente salva ele no primeiro ato. Bora pro vídeo. No Diablo original, gente, quando você tem o Cubo Horádrico, é, você pega a perna, e mais, se eu não me engano, é um livro... Ou então um pergaminho de portal, manda transmutar e aí vai aparecer um portal vermelho aqui no primeiro ato. Mas para isso dar certo, você teria que finalizar o jogo na primeira dificuldade. Aqui no Ressurrect não tem jeito ainda, eu acabei de testar, não teve como, não funcionou, já tentei com pergaminho também e não deu certo. Eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho breve, só mostrando como é que era esse level de umas, realmente eram umas vacas lutando contra o seu personagem e tinha até um chefão master vaca lutador super difícil. Bom meus amigos, e o vídeo de hoje era somente isso, só para tirar essa dúvida para que, que serve esse item, até então não tem serventinha nenhuma no Diablo Ressurrect, até porque não tem como a gente zerar o jogo ainda na versão beta, quando o jogo for lançado a gente testa novamente, um grande abraço para vocês pessoal, tchau!